Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Jorge e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu estarei falando sobre 9 tipos de aquários, na verdade nove tipos de montagens de aquários bem legais E quem sabe você pode até se interessar por alguma delas ou até mesmo identificar o seu aquário com alguma dessas montagens Então vamos lá! Galera, o primeiro aquário é o aquário comunitário. O aquário comunitário, ele também é um dos mais conhecidos e também um dos mais montados e apreciados pelos aquaristas, porque automaticamente você já montou um aquário desses. O aquário comunitário é aquele que tem uma variedade de espécies, de peixes, plantas, invertebrados, né? Então você tem muitas espécies convivendo juntas. Ele é um aquário que ele tem que ter como... É, você tem que ser estabilizado né, para essas espécies, as, os parâmetros da água tem que estar é, de acordo com as necessidades desses peixes e muitas vezes também a compatibilidade entre as espécies. Né? Muitas vezes tem espécies que não se estão muito bem com as outras e acabam que uma brigando com a outra, muitas vezes pode estar, estar comendo a outra, é, está tendo aquela competição por alimento, então o comunitário se caracteriza nisso, né? essa diversidade de espécies convivendo juntas. O segundo aquário é o aquário dos peixes jungos. Geralmente aquários de peixes jungos são aquários que têm que ter litragens superiores, né? 300 litros, mil litros e os peixes também são grandes, eles crescem bastante. É, são peixes que você não pode estar tá tendo tanto aquela, sabe, aquela mistura variada, que nem você tem entre os pequenininhos, porque peixes grandes, geralmente, os jungos, eles são peixes predadores e isso pode estar acarretando a um, ficar predando o outro brigas, né, então não dá uma confusão danada, são peixes que eles são é, você tem que ver, né geralmente quando eles são pequenininhos, já são grandes, né, já, são, já tem um vamos dizer assim, já tem um volume maior do que eles teriam é, de, em comparação com os outros peixes, e você tem que toma, tomar cuidado, geralmente você tem um aquário aí de 100 litros e quer colocar um peixe jumbo, aí você pensa que ele já tá grandão, só que não, ele vai crescer muito mais, né, então você tem que tá vendo sempre isso, cuide disso, né, pesquise sobre o peixe antes, porque juntos eles crescem, tome cuidado também na hora de alimentar esses peixes, principalmente o Oscar, eu já vi bastante gente alimentando e quase perder o dedo porque o bichinho morde. Né? O terceiro aquário é o um aquário temático ou também chamado de aquário biótopo. O aquário, esses, esse aquário é um aquário muito legal, galera. Por quê? Porque ele representa, né? Ele, ele tem elementos de um determinado ambiente, né? Que você traz, por exemplo, de da bacia amazônica. Você traz elementos da bacia amazônica e coloca no seu aquário, né? Então você traz um pedacinho, você monta esse pedacinho dentro do seu aquário e você consegue ver. Essa, todas as representações incríveis dentro do seu aquário. É um aquário que tem uma estética muito legal, né? Desde os elementos naturais de determinada região que você vai pegar e também desde os indivíduos que é, habitam aquela região, né? Muitas vezes pode estar pegando, comprando, ver qual, qual peixes habitam aquela região e trazendo e colocando no seu aquário. Fica uma estética linda, fica um um aquário muito bonito chama muita atenção muitas muitas vezes também é representado por personagens de jogos de filmes eu já vi também de, do Mario aquário pelo aquário do Mario do, do mar, o mundo do Mario então é um aquário bem legal e diferente o quarto aquário é o um aquário de água salobra né muitas vezes esse aquário ele não é um aquário muito visual nem muito montado assim mas é um aquário que é muito interessante você consegue descrever Todas as características que você vai encontrar geralmente em mangues, né? Os mangues, é, os peixes que habitam os mangues, muitas vezes os elementos também, né? Então você consegue buscar todos os elementos e colocar no aquário de água salobra, também de zonas ri, ribeirinhas, né? Você consegue trazer esses elementos, né? É um aquário muito legal, ele é bastante interessante e é bastante simulado, né? Ele tem, tem umas várias simulações ali dentro dele. E ele fica uma estética muito legal. Os peixes não tem uma coloração uh, tão bonita assim como os outros, né? São peixes que são, são de uma coloração menos, vamos dizer assim, menos visual, né? Então não tem aquela estética. O quinto aquário é o aquário mono-espécie. Pra quem, pra quem não sabe o que, o que significa mono, mono significa igual. Ou seja, aquário de espécies iguais, né? Então você vai ter, nesse aquário, são apenas uma única espécie, né? Então você muitas vezes não, não tem dor de cabeça, ficar regulando o pH, a temperatura, né? Porque você consegue manter uma temperatura ideal a qual esse peixe vai conviver com os outros. Facilita muito também na reprodução de, dessa espécie, né? Então é um, é um aquário simples e fácil de ser cuidado. Por exemplo, tem aquários só de kings, então só tem quínguios. Só de platis, só de molinésias, então tem muitos peixes, né? Então é muito legal esse aquário também. Galera, o sexto aquário é um aquário plantado e na minha opinião é um dos aquários mais bonitos, né? Na minha perspectiva, na minha na minha visão de estética é muito o aquário é muito lindo mesmo. Porém, é caro, é caro demais, porque você já vai estar tá, é, mexendo com tecnologia, você vai estar tá colocando tecnologia dentro do aquário. Por quê? ali tem plantas e as plantas necessitam de substrato fértil, CO2, é uma manutenção mais mais é, primitiva né você tem que, você tem que estar sempre monitorando muitas vezes tem que estar sempre limpando, né? Para ver se a, a, se a água não vai ficar muito ácida, se a água tá boa para as plantas sobreviverem. Peixes geralmente não são muito colocados, né? Mas hoje você vai ver uma grande diversidade de peixes já convivendo com, a, com plantas. Mas você tem que ver qual peixe também, qual peixe colocar dentro dos aquários plantados. Às vezes o peixe gosta de ser alimentado dessas plantas, ele vai acabar comendo, você não vai gostar, né? Então, o aquário plantado, a minha perspectiva, é um dos aquários mais bonitos que se tem. O sétimo aquário é o aquário low-tech ou também conhecido como aquário com plantas. Existe uma diferença entre o aquário, com, é, o aquário plantado e o aquário low-tech. Né? O aquário plantado, como eu disse, é um aquário que exerce mais o uso da tecnologia, né? como seria o CO2, você exerce uma filtragem mais potente, você exige uma iluminação, né? então você tem oh, vários outros elementos, né? você tem tecnologia já envolvida. O aquário low-tech, né? o aquário low-tech um aquário que você somente vai ter plantas resistentes, mas hoje já é usado, já, já foi, as pessoas buscam, né, sempre está é, vendo formas de não gastar tanto, né, como a gente gasta num aquário plantado, por exemplo, as pessoas hoje já faz o uso do, do CO2 caseiro, que muitas vezes já tem uma certa polêmica com o uso do CO2 caseiro, porque algumas vezes pode correr risco do CO2 caseiro explodir, né, mas vai do elemento... Materiais que você utiliza nele. E também o uso também do do humus de minhoca como um substrato fértil, que eu já usei, mas muitas vezes dá algum, alguns probleminhas, assim, como por exemplo o vazamento, né? ele sai da camada do substrato inerte que você coloca e isso dá o surgimento de algas, o seu quarto fica feio fica uma estética muito feia dentro dele. Né? Mas já é usado isso. O aquariotec basicamente é isso, você vai colocar plantas resistentes. Muitas vezes as pessoas falam, ah, essas plantas não precisam de um substrato fértil, mas precisam sim. Elas só são resistentes. Você colocar uma iluminação ali, ela vai estar tá resistindo, né? Tá vivendo por alguns meses, alguns anos, por exemplo. Mas o aquariotec é basicamente isso. O oitavo aquário é o aquário de ciclídeos. O aquário de ciclídeos é um aquário muito legal, né? Porque ali você tem a você tem peixes exclusivamente da família Ciclidae, então são peixes muito legais, muitas vezes confundidos com peixes de, de aquário marinho, né? porque você, ele, a coloração deles, né? o jeito, as características deles, muitas vezes é, é, tem essa confusão mesmo, porque são bem parecidos, né? então tomem cuidado, sempre pesquise sobre o, os porque muitas vezes pode dar uma confusão ali entre você comprar um ciclídeo e comprar um peixe um peixe marinho. Os ciclídeos são peixes territorialistas e gostam de se, de se esconder, né? gostam de ter seu território, seu abrigo ali, eles não deixam nenhum peixe entrar dentro do seu abrigo, porque dá briga, dá briga mesmo. Então é bom sempre colocar algumas rochas né? para eles se esconderem. E a água é levemente al alcalina ou até mesmo alcalina, né? Porque eles preferem bastante. E o aquário, aquário ciclidos é esse, né? É um aquário muito legal. Geralmente são aquários grandes também, que tem vários ciclidos ali. É um aquário bem bonito. E o nono e último aquário é o aquário marinho, né? O aquário de água salgada, que é um dos aquários mais bonitos e também um dos mais caros, né? Você vai gastar muito nesse aquário, né? Hoje as pessoas buscam economizar, né? Mas mesmo jeito você vai gastar bastante. Bom, o aquário marinhos, ele se base basicamente um aquário que tem água, né, água, água salgada, e vai ali, e nesse aquário vão, vão habitar seres vivos também de água salgada, vão habitar peixes, vertebrados, corais, que são lindos, deixa uma, uma visão muito linda do aquário, né, tem aquela, aquela estética maravilhosa. Mas o aquário de água salgada se baseia nisso, né, é um aquário que você requer cuidado, requer muita nutrição para os, para os corais, requer um, uma visão a mais para os peixes, então você tem que tomar um, um, mais cuidado com esse aquário, né? Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e vai deixando o like de vocês. Ative o sininho de notificações para vocês estarem recebendo todas as minhas atualizações. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.